Oiê, gente linda! Tudo bem por aí? Esse é o penteado do mês que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Não se esqueçam do meu like e de se inscrever no canal. Não sai daí não, que eu volto já já para te ensinar. Vamos começar pela divisão. A frente, de orelha a orelha. Atrás para fazer o topete também, de orelha a orelha, e o resto do cabelo todo cacheado. Agora, toda essa parte de trás, nós vamos fazer o topete. Esse rabinho nós também vamos encher de caixinhos então, vamos colocar um enchimento e trabalhar estas partes para cobrir o enchimento parte de baixo é só você usar os próprios cachinhos vai puxando eles enroladinhos você puxa umas mechinhas só para eles ab ele abrir pentear o cachinho para ele ficar sem friz com menos né Da frente, nós vamos separar uma mecha para a franja e outra para fazer a trança também cacheando aqui nós vamos iniciar uma trança de três pontas direcionando ela lá para trás. O lado de cá nós não vamos fazer trança eu vou levar esse lado para lá e vou prender só que eu preciso também fazer os cachinhos parte da franja eu não fiz cachinho eu só dobrei ó fiz não fiz cachinho marcadinho só dei uma cacheada nas pontas porque essa franja eu quero deixar ela assim só fazer um contorno tá eu vou descer contornando e prender aqui atrás e vamos para a hora do beijo eu quero mandar um beijo para Marileide Oliveira Lima ela é de Montpassa no Ceará um beijo Mari Elisa Lenharo de Iacanga em São Paulo meu muito obrigada pela sua participação e a foto de hoje é da Elisiane Souza e a filha dela, Leandra, de 3 anos Elas são de Fortaleza, no Ceará Meninas, muito obrigada aí pela participação e continue fazendo tranças lindas Aqui está pronto o nosso penteado semipreso Penteado do mês de setembro não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o seu like aqui embaixo, um super beijo para vocês, muito obrigada por assistir e até a próxima!